Você que é aposentado ou pensionista, você já ouviu falar em revisão da vida toda? Você que começou a trabalhar antes de 94, antes do plano real, começou a trabalhar em 82 e em diante, e que lá atrás é, você teve contribuições altíssimas e com o passar do tempo, né, após o plano real, por algum motivo as suas contribuições deixaram de ser altas e diminuíram, você tem direito, você pode ter direito à revisão da vida toda. E tem novidade, tá? Agora, em maio de 2021, a Procuradoria-Geral da República é, deu parecer favorável à revisão da vida toda que está lá pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e aqui eu vou explicar para você é, meu amigo aposentado ou pensionista ou até você que não ainda aposentou mas que trabalhou antes de 94 eu vou explicar para você como é que funciona uh, a revisão da vida toda e o que é que você tem que fazer para requerer a revisão da vida toda Funciona assim você que já se aposentou o INSS na hora de calcular o seu benefício ele levou em consideração no cálculo as contribuições sua realizadas a partir de julho de 94 até o mês anterior à concessão da sua aposentadoria. Isso porque a lei 9.876, lá em 1999, mudou a fórmula de cálculo e colocou regra de transição e essa regra de transição está sendo aplicada até hoje para você aposentado e pensionista e para você que ainda vai se aposentar. Se você analisar a carta de concessão da sua aposentadoria, você perceberá que as contribuições são calculadas a partir de julho de 94 até o mês anterior. E a revisão da vida toda, o nome já diz né, vida toda. É fazer com que no cálculo da sua aposentadoria sejam incluídas as contribuições realizadas por você antes de 1994. Na verdade, a partir da primeira contribuição sua da sua vida laborativa, do seu trabalho no primeiro dia do seu trabalho lá em 82 83 84 1990 e com isso você pode até dobrar o valor da sua aposentadoria e mais você pode recuperar os últimos cinco anos de atrasados que pode dar em torno aí de 48 mil reais 50 mil ou até 100 mil reais em diante já fiz simulação de revisão da vida toda que hoje né, o aposentado recebe um salário mínimo e com a revisão da vida toda ele passa a receber em torno de 3 mil reais, 3.300 né? e como explicar isso? Porque lá atrás, antes de julho de 94 esse trabalhador é, contribuía no teto, tinha um emprego muito bom, né? Estava sempre contribuindo no teto da previdência social e após 94, por algum motivo é, deixou, mudou de emprego né, e passou a receber menos e como as contribuições no cálculo realizado hoje é a partir de julho de 94 esse aposentado acaba sendo prejudicado porque não foram incluídas aí no cálculo as contribuições dele realizadas antes de 1994 essa é a revisão da vida toda e qual é a novidade? Né? A novidade é que, em 2019, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgou procedente a ação, deu ganho de causa aí para os trabalhadores. Entretanto, o INSS entrou com um recurso extraordinário e está aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E agora, em maio, com esse recurso no Supremo, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável e isso é muito, mais muito importante e faz com que a expectativa dos trabalhadores aumente aí com, com esse parecer da Procuradoria-Geral da República. Portanto, pessoal, o assunto de hoje é revisão da vida toda. Antes de finalizar aqui, eu preciso informar também a vocês que existe prazo para requerer essa revisão, esse prazo é de 10 anos a partir do primeiro recebimento do seu benefício, portanto não perca tempo, procure um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança e ele poderá ajudar você a requerer judicialmente a revisão da vida toda, mas é importante antes de judicializar fazer cálculo, porque nem todo mundo o cálculo vai ser positivo, tá? Antes de ajuizar a ação na Justiça Federal, faz o cálculo, procura um advogado, ele vai fazer o cálculo da sua revisão e se for favorável, entra com a ação na Justiça Federal e vai ter que esperar o julgamento do Supremo Tribunal Federal e... Com fé em Deus, quem sabe os ministros lá do Supremo Tribunal Federal eles julguem procedente essa revisão e favoreça aí milhares e milhares de trabalhadores que hoje estão sendo prejudicados por conta dessa Lei de 99. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquela curtida. Compartilha com as pessoas que precisam saber dessa informação, nem todo aposentado, nem todo pensionista, nem todo trabalhador sabe dessa informação. E aí, como tem um prazo de 10 anos, essas pessoas irão procurar um advogado aí da sua confiança e poder requerer esse benefício que pode ser mais vantajoso e pode até ganhar uma bolada. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.